Sonhos, desejo, visão e repouso chegam ao Tolkien Talk. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a nossa viagem pelos Jardins de Lórien, por favor, já deixa aqui o seu like, do lado se inscreve e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Quem é Irmo? Irmo é um dos Ainur, na antiga tradução, os sagrados, atualmente os sacros. Dentro dos Ainur, ele é um dos Valar, ou seja, os mais poderosos espíritos que são os Poderes de Arda ou os Poderes do Mundo. Mas dentro dos Ainur, dentro dos Valar, o Irmo ainda é um dos Feanturi, que é dito no Silmarillion. Os Feanturi, mestres de espíritos, são irmãos e são chamados mais comumente de Mandus e Lórien. Os Feanturi são irmãos também de Niena, a poderosa Valie. Ao contrário dos seus dois irmãos, Mandus e Niena, Irmo não está naquele grupo dos oito mais poderosos Ainur, né, que são os Aratar, os Sublimes de Arda. Esse grupo é formado por Manwi, Varda, e Iavanna, Auli, Niena, Mandus e Oromei. Aqui coloquei uma linda aquarela da Jenny Dolphin. Aqui ela coloca os Fianturi, que é Mandus e Irmo. E também no meio aqui tem a Niena, a irmã deles, né? E aqui eu dei um close aqui, a Gendolphin tem um baita do trabalho, o portfólio está aqui embaixo. Vamos falar do nome do Irmo. Irmo está em Alto Élfico, ou seja, o Quenya, e quer dizer o que deseja, aquele que deseja, ou mestre dos desejos. Ao longo da construção do Legendarium, o Tolkien mudava muitas partes, mas o interessante é que o Irmo, mesmo tendo algumas alterações pequenininhas, ele sempre se manteve com essa mesma questão do nome e do mesmo conceito. Isso é bem interessante, desde o início até o final da concepção do Silmarillion. Assim como seu irmão, eu coloquei aqui os irmãos, né, Mandus, que geralmente é caracterizado mais negro né, porque ele é uma questão mais de pesar, e o Irmo aqui é aquela questão mais do sonho, do devaneio, né? normalmente é colocado em branco, prata, cinza e azulado. Então eu achei essa, essa arte muito bonita, todos os portfólios estão aqui embaixo. Mas tanto o Irmo quanto seu irmão, Namo, eles são, na verdade, chamados por outros nomes. Eles são chamados pelas suas moradas em Valinor. Né? Namo é mais chamado de Mandos, porque é o, é o local onde ele habita, né? os palácios de Mandos e Irmo é comumente chamado de Lórien. Por quê? Porque a sua morada são os Jardins de Lórien. Lórien está em Quenya e quer dizer Terra dos Sonhos. Lothlórien, o reino dos Elfos Silvestres, governado, né, liderado por Celeborn e Galadriel, teve seu nome inspirado aqui, porque Lothlórien quer dizer Flor da Terra dos Sonhos. Se você quiser saber mais sobre Lothlórien, a gente tem um TT falando tudinho. Está aqui na descrição. Junto de Irmo está sua esposa, que é uma das rainhas dos Valar, é uma Valier e ela chama Este. Este está em Quenya, e quer dizer repouso, descanso, mas ela também é conhecida como a gentil. Em outras versões do Legendário ela é conhecida pelo termo original Pale. Pale ao pé da letra quer dizer pálida ou lívida. Ela também é conhecida no Sindarin como Id ou no Nandorim, dos Elfos Nandor, como Eord. Olha que interessante o que é dito sobre a Est em algumas versões antigas do Legendário, né? está escrito nos Anais de Aman, o seguinte, A esposa de Lórien é Est, a Pálida, mas ela não vai aos conselhos dos Valar, e não é contabilizada entre os governantes de Arda, mas é chefe dos Maiar. Olha que interessante, esse trecho está no Morgoth's Ring, ele é tão peculiar que até o Christopher Tolkien fez uma nota sobre ele, falando que aquela passagem era meio nova, né? Só que depois o Tolkien foi mudando vários pedaços, inclusive o Christopher Tolkien vai mostrando cada uma delas, até que ela é, entra novamente na, na questão da rainha dos Valar, né? Ela se torna uma Valier. Até então ela não era, ela era chefe dos Maiar. Depois ela fica como uma das mais poderosas dos Valar, só que aí, num período, o Tolkien retira Winem, que é a Maia da Água, que a gente conhece no Silmarillion, ela era uma Valier. E aí o Tolkien troca elas de lugares. Então a Este entra como uma rainha dos Valar e a Winnie desce de categoria, entre aspas, né, e vai para os Maiar ficar com o Ossi, o seu marido. Aliás, o TT do Ossi da Winem é muito bacana. O Sergião um Caprichot está aqui embaixo também. Ao longo da história da Terra-média, que ainda vai ser lançada aqui no Brasil, a gente entende essa dança das cadeiras entre os nomes dos Maiar, dos Valar, né? quem ficou ali como rainha, como Valier ou não, mas no final, com certeza, Tolkien queria que este ficasse e o ficasse como é, uma das Maia. Acontece que nessa mudança a gente entende também porque que Tolkien não fez tanta coisa sobre ela, porque ele estava muito preocupado em realocar todo mundo e não teve tempo para fazer realmente um detalhe sobre cada um dos Valar. Mas voltando ao Silmarillion publicado, né, editado por Christopher Tolkien, olha aqui esse trecho, esse trecho aqui que legal. Irmo, o mais jovem, é o um mestre de visões e sonhos. Mais jovem dentro, dentro daqueles três irmãos ali, né? Mandos, Niena e Irmo. Irmo, o mais jovem, é o um mestre de visões e sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar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 Das fontes de Irmo e Este, todos aqueles que habitam em Valinor tiram refrigério, e a Miúde, os Valar, vêm eles mesmos a Lórien, e lá acham repouso e alívio do fardo de Arda. Olha que legal! Então, nos jardins de Lórien, até os Valar, os Elfos, mas os Valar também vão para descansar. E a Este ela dorme numa ilha sombreada por árvores, né, no meio de um lago, e ela só anda de noite, ela não gosta muito da. De, de muita luz. Aqui a gente tem outros três pontos interessantes. É dito que o Irmo é o mestre dos desejos, visões, sonhos. Ou seja, como alguém que vê mais longe, que tem um certo de, uma, de um pressentimento. É dito que seu jardim é repleto de espíritos e que a sua esposa veste cinza. Olha que interessante a gente, esse negócio de ver mais longe e cinza. Nós temos esse trecho aqui ainda dentro de O Silmarillion. Melian. Era o nome de uma Maia que servia tanto a Vanna quanto a Este. Habitou por muito tempo em Lórien, cuidando das árvores que florescem nos jardins de Irmo, antes que viesse à Terra-média. Rouxo e nós cantavam à volta dela onde quer que fosse. O mais sábio dos Maiar era o -Loring. Também ele habitava em Lórien, mas seus caminhos a miúde o levavam à casa de Niena e dela aprendeu piedade e paciência." Então nós vemos aqui que dois é, espíritos que moravam ali em Loren vestiam cinza, tem uma ligação com cinzas, viam mais longe e moravam em Loren ali, né? estavam na vassalagem deles. Olha que legal. Tanto Gandalf quanto Melian têm uma visão, agu... visão aguçada e enxergavam muito longe, tinham certos pressentimentos. A gente pode perceber isso ao longo de todo o Legendário. Né? Melian pressentiu, por exemplo, sobre Beren e, e Turing, né? Ela conseguiu ver o, o futuro, ou pelo menos o destino, tanto de Túrin Turambar quanto de Beren. Né? Ela conseguiu ver, e Gandalf sempre via coisas sobre Frodo, é, Gollum, Bilbo. E coincidentemente, Melian casou com um homem de cabelos cinzentos, prateados, né? com fim manto gris, e o Gandalf era cinzento. Por falar em o Manto Gris, aqui uma outra aquarela da Jenny Dolphin, e a gente vê aqui Filmi, o rei dos Noldor, e Miriam, a sua primeira esposa. Né? E aqui, ó, no, eles estão no lago Crivenian, né? e no Creevianen, onde eles acordaram, normalmente você tinha casais, né, que eles se formaram. E aqui nós temos outros casais dançando, são vários casais, mas a própria Jenny Dolphin fez um comentário sobre essa aquarela dela, falando que quem está sozinho aqui é o Fingol, porque fala, ele ainda estava sozinho, porque não tinha encontrado a Amélia. Mas por que, que a gente colocou aqui a Miriel e o Finwi? Porque a Miriel tem uma história muito importante dentro dos jardins de Irmo, lá em Loren. A Miriel, ao dar à luz a Feanor, né, o espírito de fogo, ela sentiu um grande cansaço. Né, ela ficou exausta e ela perdeu a alegria de viver. E no Silmarillion nós temos a seguinte passagem sobre ela. Mas, quando Miriel continuou enferma, Finwë buscou o conselho de mão e Manwë a entregou aos cuidados de Irmo em Lórien. Quando se despediram, por um breve tempo, pensava ele, segue, ela foi, então, para os jardins de Lórien e deitou-se para dormir, mas, embora parecesse dormir, seu espírito de fato partiu de seu corpo e passou em silêncio para os salões de Mandos. As donzelas de Este cuidaram do corpo de Miriam, e ele permaneceu imaculado, mas ela não retornou. Então Finwy viveu em tristeza e ia a miúde aos jardins de Lórien e sentando-se sobre os salgueiros prateados, ao lado do corpo de sua esposa, chamava pelos seus nomes. Mas isso nada valeu. E sozinho, entre todos os do reino abençoado, ele ficou privado de alegria. Depois de algum tempo, não foi mais a Lore." E depois ela tem uma história ainda, uma questão de, de mandos, né, das tapeçarias, mas a gente ainda vai falar nisso. Na verdade, o, o Sérgio já pincelou isso um pouquinho mas a gente vai falar de uma outra personagem muito importante que está ligado a Lórien. Essa outra personagem famosa, na verdade, é um Maia, é o Tilion. Vamos ver o que é dito sobre o Tilion quando a gente fala da criação do Sol e da Lua. A donzela a quem os Valar escolheram entre os Maiar para guiar o Vaso do Sol tinha o nome de Arien. E o que estava no leme da Ilha da Lua era Tilion. Mais à frente. Tílion era um caçador da Companhia de Orome e tinha um arco prateado. Ele amava a prata e, quando desejava descansar, abandonava as matas de Orome e, indo-a Lórien, jazia sonhando à beira das lagoas de Este, sob as luzes bruxoleantes de Teopérion. E ele implorou para que lhe fosse dada a tarefa de cuidar para sempre da última flor de prata." Então, quando foram criar, né? os vasos, ou as naves, na antiga tradução, do Sol e da Lua. Nós tivemos uma donzela de fogo, a em que cuidava do Sol. E aí nós tivemos um Maia prateado. Né? Você pode ver que a gente tem muito prata nesse nosso papo aqui da... de Lothlórien. Né? Tudo é cinzento, azulado, prateado, branco. Né? Então existe um... uma ideia aí que os personagens eles tinham uma... uma certa propensão a gostar disso. Né? Porque o arco do Tílion era prateado, ele amava a árvore prateada, Telperion. E ainda a gente tem uma sequência falando um pouquinho mais do Tilion. Olha só. Por causa da inconstância de Tilion, ou seja, da lua em si, né, que ela é inconstante, a gente vê muitas vezes a lua junto do sol, esse tipo de coisa, e ainda mais por causa dos rogos de Lórien e Este, que diziam que o sono e o descanso tinham sido banidos da Terra e que as estrelas estavam escondidas. Varda mudou de pensamento e permitiu que houvesse um tempo no qual o mundo ainda havia de ter sombra e meia-luz." É porque no conceito principal, né, inicial, Varda queria que a gente tivesse praticamente aquela questão da junção das luzes que a gente tinha das duas árvores, né? então você ia ter uma hora que uma brilhava mais, a outra, e existe uma mescla. Ela queria que acontecesse essa mesma coisa com o Sol e com a Lua. Mas aí o Irmo e a Est acabaram pedindo para que a gente tivesse as noites né? e que as estrelas pudessem ficar também em evidência. Na nossa conclusão, eu deixei aqui essa imagem que é da Est, na sua ilha em meio ao lago Lorelin. Eu acho muito bonito né? essas flores caindo aqui, meio salgueira tudo mais, ela é de cinza. Acho poética essa imagem. Bom, na conclusão, temos que falar de Irmo é falar de Lóren, dos Jardins de Loren, né que é sua morada, seu lugar de repouso, de sonhos, de visões, de premonições. Lá tudo é prateado, cinza, azulado e descanso. Em umas versões do Legendário, o Irmo, inclusive, usava, usava flores de papoula, que eles tinham um outro nome, né, para fazer seus encantamentos, mexer com a questão dos sonhos e visões, assim, e tinha muita magia e devaneio no conceito desses personagens. Né? Este TT é especialmente dedicado à memória da minha mãe. Alguns dias atrás, ela deixou o condado, foi até os Portos Cinzentos e com certeza seguiu. Passou um pouco em Loren e depois seguiu para os Salões de Mangos. Hoje ela está livre do cansaço que ficava sobre ela e está também fora dos círculos do mundo. O nome da minha mãe era Vanda, que quer dizer aquela que se move, a andarilha. Então, que assim seja, mãe, que a senhora ande bastante por aí. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui para vocês meu grande abraço. E para você, mãe, Hantalei.